Oi pessoal, estou aqui diretamente no site oficial do Fornecedores de Sucesso, do curso Fornecedores de Sucesso. E eu vim aqui mostrar para vocês o site oficial devido à grande busca, à grande procura deste produto, deste treinamento, curso né, para a área de negócios na internet. Então eu vou descer apresentando as informações mais relevantes acerca do conteúdo fornecedores de sucesso. E aqui diz que a oportunidade é única e exclusiva. Você vai melhorar a alma do seu negócio, a grande promessa deste treinamento. Mas aqui abaixo tem o um contato para que vocês falem diretamente com a pessoa a administradora deste treinamento e aqui diz que os fornecedores mais almejados do mercado são os que ficam em segredo a maioria das vezes que são usados por lojas e e-commerce de sucesso de fato é um segredo entre lojistas e pessoas desse ramo que não passam para outras pessoas para não gerar assim uma grande concorrência. Atualmente, a maior dificuldade de um empreendedor é achar os fornecedores certos que possam lhe gerar resultados e lucro acima de tudo, de fato. Por isso, o curso Fornecedores de Sucesso, em parceria com a Máquina de Vendas, Traz aí para vocês os fornecedores que usam em suas lojas física e online. E descendo mais aqui abaixo no site oficial, promete aí para você também, para que você domine as principais plataformas de venda na internet. Loja Integrada, Mercado Livre, OLX, WhatsApp, Instagram e facebook em técnicas de vendas que realmente convertem aí para seus serviços e produtos. E aqui eles dão também algumas dicas, inclusive a dica é para que você mantenha em segredo após você fazer aí a sua inscrição nesse treinamento e ter acesso a todos esses segredos no ramo aí dos fornecedores de Sucesso. E aqui tem mais algumas dicas. Inclusive, você vai aprender aí no curso, né? A nichar o seu mercado é, na parte básica e na parte mais avançada, com mais conteúdo. Vai também é, elaborar com você, explicar a você, ensinar a questão da competitividade e também condições gerais acerca do comércio, né? Do comércio dos fornecedores. E aqui abaixo eles deixam algumas opções, escolha aí para todos os gostos e todos os tipos, né? E tem aqui três planos para que você faça já a sua inscrição no curso e tenha acesso a todos os segredos e já exploda aí de vendas com técnicas e com os melhores fornecedores em mãos, tá? Aqui o primeiro pacote de 10 fornecedores está a esse valor, mais condições você pode conferir no site oficial que vou deixar aqui abaixo na descrição deste vídeo ou no card aqui do lado deste vídeo também e no próximo ao lado é 100 fornecedores você terá acesso a uma Infraestrutura maior para o seu negócio, né? Nichos avançados, competitividade, condições atacado, varejo, dropship, cartão e enfim. E aqui na última opção: 25 fornecedores com valor também em desconto. E mais informações é você é só você clicar no botão verde para adquirir mais conteúdos e informações acerca dos. Pacotes promocionais aí do fornecedores de sucesso que realmente funciona e por isso esse sucesso e essa busca gigante sobre este curso, esse conteúdo na internet. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se tiver alguma pergunta, é só fazer a sua pergunta aqui abaixo nos comentários que estarei respondendo. Então, tchau.